Olá, eu sou a Maria e hoje vou-vos dar 30 ideias de fotos. O mês passado fiz um desafio fotográfico em que todos os dias havia um tema e tendo em conta esse tema eu teria que criar uma foto, ou seja, uma foto por dia durante 30 dias. Neste vídeo vou-vos mostrar todo o processo, tudo o que eu fiz para tirar cada foto em cada dia, por isso se vocês quiserem 30 ideias de fotos é só continuar a assistir e esperar que gostem. Olá, vamos então começar o desafio fotográfico. Este desafio é de fotografia, não é de publicação, por isso vocês não vão precisar de publicar para estar a participar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher a vossa eu aconselho-vos a escolher apenas uma porque assim vocês conseguem desenvolver técnicas ao longo destes 30 dias e conseguem melhorar imenso nessa câmara específica. Vocês podem usar a vossa DSLR, vocês podem usar o vosso telemóvel, a vossa compacta, a vossa webcam, vocês escolhem. O tema de hoje é o tema reflexo e é um tema que pode significar imensas coisas, imensas fotos, imensas ideias. E é isso, espero que vocês gostem, espero que se divirtam imenso, espero que cresçam imenso as vossas técnicas de fotografia e vós se Ok, dia 1 um foi o dia de reflexo, a primeira coisa que eu faço sempre é colocar no meu telemóvel, no adaptador e depois colocá-lo no meu tripé, eu queria tirar uma foto naquele espelho que está lá atrás, por isso tentei posicionar o meu telemóvel o mais possível para criar a foto exatamente como eu a queria, vi se estava tudo bem, até fui confirmar se aparecia na foto e depois comecei a limpar o quarto, ou seja, o cenário por detrás do meu espelho. Como eu não estava a gostar muito de como estava a ficar, comecei a colocar dois tipos de tecido, mas a ideia principal era só... Que se visse o tecido mais escuro com estrelinhas, mas como ele tinha uma ligeira transparência tive que colocar outro por trás para não se ver os objetos que estavam atrás do tecido. Depois liguei o meu comando, pareceu um bocadinho mais fácil para mim, e testei algumas fotos, mas não estava a ficar nada de jeito, por isso mudei a estratégia, mudei de roupa porque também não estava a gostar como estava a ficar, liguei o meu candeeiro que tem algumas cores e tirei algumas fotos dessa forma e as fotos ficaram super super giras. A única coisa que eu tive de fazer na edição foi duplicar um bocado de tecido para não se ver nem a madeira nem o fundo e o resultado final foi este. O tema do dia 2 era cor, por isso a primeira coisa que eu fiz foi limpar um bocadinho o meu quarto porque eu queria utilizar aquela parede branca que está perto da janela porque o dia não tinha quase luz nenhuma, por isso eu tentei estar o mais próximo possível de uma janela para receber o máximo de luz possível. A única coisa que eu fiz foi colocar um banco e mudar ligeiramente a roupa. Tchau! <risos> a única coisa de cor que eu queria que tivesse era as flores. Vestia-me de forma a que não tivesse muita cor na roupa, o fundo também não é muito colorido e estava tá a ficar muito escuro, por isso estão a ver eu abri ligeiramente a janela e como vocês estão a ver entrou imensa luz e as fotos ficaram super queridas e eu tirei estas fotos com a câmera frontal do telemóvel e só usei o gesto para acionar o meu temporizador que eu adoro ter temporizador nas minhas fotos e o resultado final foi este e acho que ficou super querido no dia 3 foi dupla exposição por isso a primeira coisa que eu fiz foi colocar a película de um roçado sobre o meu flash, dessa forma todas as fotos que eu tirasse iam ficar com esse efeito vermelho que eu queria. A única coisa que eu fiz foi tirar algumas fotos com este tipo de cor e depois no Photoshop fazer a edição, juntar as duas fotos, inverter horizontalmente e o resultado foi este. O dia 4 era partir branco e eu Ultimamente não tenho usado maquilhagem e queria que fosse uma foto bem marcada, por isso em vez de maquilhagem fui para um sítio onde tinha bastante luz e sombra. Foi basicamente isso, fui para a beira de uma janela, tentei fazer umas poses mais ou menos engraçadas, depois no vescocam editei para preto e branco e o resultado foi este. No dia 5 foi flat lay, fazer flat lays parece bastante simples, mas ainda requer algum trabalho como vocês vão ver aqui, eu estou sempre a tentar posicionar a melhor forma para a foto e nem sempre acertamos à primeira, mas eu gostei bastante da foto final. Eu adoro flat flatlades, adoro organizar os objetos desta forma e claro que adorei o resultado final. Contra-luz. No dia de contraluz eu não queria estar a fotografar muito. Estava numa jardim relaxada, por isso olhei para o céu e vi que tinha Exatamente o efeito contra-luz que queria, por isso foi só tirar uma foto e adorei o resultado. Adoro fotos com o céu, como vocês já vão ver nas próximas fotos. No dia 7, o tema foi sombra, e neste desafio eu tentei várias coisas, mas não estava a gostar de nenhuma. Primeiro, tentei com uma cadeira e tentei usar esta sombra que estava na cadeira, mas depois queria criar mais efeitos, por isso que eu fiz foi buscar este objeto que tinha pela cozinha e criou estes efeitos de luz e sombra e também de cor, mesmo muito bonitos. E o resultado final foi esse e também vos mostro a foto da cadeira que também ficou bastante gira. No dia 8 era dia de retrato, também tentei ir para um sítio com bastante luz porque não havia muita luz no quarto e eu tiro sempre as fotos mais ao fim da tarde depois das 6, depois do meu trabalho, por isso eu quero sempre o máximo de luz possível. Fui para a beira da janela e o resultado foi este, uma foto muito simples com a câmera frontal. No dia 9 foi dia de macro e fui ao meu jardim, já que eu tenho um jardim maravilhoso, tinha que aproveitar, por isso fui tirar umas fotos mais aproximadas a umas rosas que eu tenho no jardim e é tão simples como aproximar o telemóvel o máximo possível e o resultado foi este. No dia 10 foi dia do flash, estava muito, muito escuro, acho que já era de noite, estava a tirar algumas fotos com o flash, claramente não estava a gostar porque não tenho maquilhagem, estou toda despenteada, blá blá blá, e depois comecei a desligar a luz e ver o que é que resultava. Não estava a gostar muito da minha roupa, por isso mudei para uns calções, e o resultado foi este. E lembrou-me imenso a Lavabou Maria 2015, as fotos que eu tirava para vocês, por isso adorei o resultado final. No dia 11 foi dia de selfie, vocês sabem que estes meses têm sido muito complicados por causa do que está a passar no mundo, por isso eu passei uma tarde com o Nuno e fiquei super super feliz. Fomos a uma voltinha pela praia, aproveitei e tirei algumas fotos, coloquei o meu telemóvel sobre uma pedra e tirei algumas fotos com a câmera frontal e fiquei muito muito feliz com o resultado. E também as fotos que tirei com ele, que vocês podem ver no Instagram que eu publiquei lá. No dia 12 foi o look do dia e novamente não me quis dar ao trabalho. Tenho estado muito, muito cansada, vocês já devem perceber, e é sempre ao final da tarde, por isso não vos queria mentir, usei a roupa que estava usar no resto do dia, muito confortável, como sempre. Dia 13, na Teresa. Eu fiquei muito contente com esta foto. Vocês estão a ver estes efeitos de luz que eu estou a fazer? Eu estou a criar com o meu caderno e fiquei mesmo contente por ter descoberto que o meu caderno fazia este tipo de efeitos, por isso eu aproveitei coloquei o temporizador no 10 para conseguir posicionar a luz o melhor possível mas adorei o resultado final e adorei ter inventado esta técnica do nada No dia 14 foi luz artificial e vocês já devem estar a perceber foi muito tarde, já tinha jantado, já estava cansada como sempre deixei a foto para a última da hora fui à internet, procurei por um fundo azul no Google e desliguei a luz para a luz do computador ser ainda mais forte na minha cara basicamente isto Sempre muito cansada, mas ao menos tirei a foto e fiquei contente com o resultado. Ok, dia 15, foto de produto. Esta foto deu um bocadinho de trabalho, eu queria usar aquele frasquinho muito pequenino e eu tinha comprado uma ring light muito barata e tentei utilizar para fazer estas fotos, mas claramente não estava a conseguir chegar lá, não estava a gostar nada, principalmente porque o frasco estava muito sujo, muito velho e não estava a dar mesmo. Por isso eu fui buscar um perfume da Zara e em vez de utilizar o Ring Light para iluminar o meu objeto, coloquei-a de trás para ver se conseguia dar um efeito diferente à foto e até gostei bastante do resultado, não estava à espera mas até ficou bastante giro e pronto, isto sou eu a dizer que consegui e este é o resultado final. Ok, chegamos agora ao dia 16 do nosso desafio, do dia 1 ao dia 15 foram tipos de fotografias que... Podem existir, por exemplo, retratos, silhueta, luz artificial, luz e sombra, coisas assim. Mas agora vai ser um bocadinho diferente e um bocadinho mais difícil. Porque vamos pegar em tudo que aprendemos nos primeiros dias e vamos tentar incorporar com palavras. Ou seja, o a partir de hoje vou-vos começar a dar palavras. A palavra de hoje é frágil e a partir dessa palavra vocês tentam incorporar as coisas que vocês aprenderam nos últimos dias e tentar arranjar uma forma de transmitir uma foto. As palavras do dia. Acabamos de passar para outro nível no desafio, um bocadinho mais difícil, mas tenho a certeza que vocês vão conseguir na é mesma. Boa sorte! No dia 16 então o frágil, a palavra frágil, e eu comecei a fazer o Insanity. Se vocês me seguem no Instagram, vocês já sabem. Sempre que eu faço o Insanity, eu penso no quão frágil eu estava há uns anos atrás, antes de conhecer o Insanity, por isso achei que tirar um print screen de mim a fazer o Insanity fazia todo sentido e até gostei bastante do resultado e só coloquei o meu telemóvel, como vocês estão a ver, a gravar-me com a câmara traseira para ter mais qualidade porque na minha cave não há muita luz e o resultado final foi este, apenas com uma frame do meu vídeo e achei que ficou incrível No dia 17 era vazio e eu queria tirar uma foto novamente naquela parede linda, branca que eu tenho porque há sempre uma luz gira a entrar no fim do dia e queria utilizar o meu ukelele, ou seja, queria tornar o vazio com apenas um objeto, torná-lo solitário de certa forma e até gostei bastante do resultado, porque parece que o que ela está sozinho, está num espaço vazio, só eu, e adorei a luz e sombra e o resultado foi este. Retirei também a tomada para não ficar tão mal, mas acho que fica muito giro. Dia 18 era através e eu utilizei a minha lupa eu já utilizei a lupa no YouTube para vocês, num vídeo que só utilizei a lupa para tirar fotos. Lembrei-me logo desta ideia com a palavra através, acho que os efeitos ficam super, super giros. Eu queria que fosse uma espécie de retrato, mas com essa palavra através, ou seja, através da lupa e o resultado final ficou super giro, eu pelo menos gosto imenso. No dia 19 foi dia do movimento e eu estava a gravar uns vídeos de TikTok para vocês, uns vídeos para o Instagram também, e como também aproveitei para tirar algumas fotos, depois fiz um hair Flip aleatoriamente e eu achei que ficou muito bonita, muito simples e novamente foi com a câmera frontal do telemóvel. No dia 20 era o dia de simetria, por isso lá fui outra vez para a minha parede branca, coitadinha. Mas isto foi por uma razão diferente. Eu queria utilizar aquele objeto que tem formas geométricas, e eu queria criar um efeito de luz e sombra com esse objeto, mas claramente não estava a funcionar. Por isso fui buscar o meu tripé, porque eu queria me incluir na foto e não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E tirei algumas fotos com o objeto e esse objeto eu queria que ele me batesse essa sombra em mim mas também depois reparei que se eu colocasse o objeto à frente do telemóvel ficava um efeito bastante engraçado. Foi um bocadinho difícil perceber qual seria o resultado final para esta foto, mas no fim até gostei bastante do resultado. No dia 21 foi simplicidade e queria criar uma foto muito, muito simples e quando eu penso em simplicidade, penso no meu jardim, penso como me faz sentir relaxada e livre. É uma sensação mesmo muito boa, gosto mesmo muito de estar lá, fico muito, muito relaxada e queria tentar transmitir essa ideia através desta foto e acho que até consegui. Ficou uma foto super, super querida e eu adorei o resultado final desta foto. No dia 22 foi cintilante e aqui eu tentei fazer uma coisa extra. Tentei fazer uma espécie de maquilhagem que claramente não correu muito bem, mas eu tentei utilizar alguns brilhantes na minha cara, nos meus lábios e acho que ficou super, super giro. Gostei mesmo muito, porque eu não costumo fazer esse tipo de coisas, por isso é sempre diferente e é sempre bonito. Primeiro tentei-me colocar perto da janela, mas não estava a funcionar. Tentei fechar as cortinas, mas também não estava a funcionar. Tentei tirar uma foto com o céu, mas também não. Por isso o que é que eu fiz? Fui para a minha parede branca, para aquela luz incrível que se cria no final do dia e tirei novamente uma foto lá. Mas acho que estou desculpada, porque as fotos ficaram super giras, adoro a luz no final do dia, acho que fica incrível, principalmente com os brilhantes, por isso esse foi o resultado final e eu gostei de várias fotos, por isso eu vou -as mostrar duas, mas tem mesmo muito resultado e não me arrependo nada de ter tentado fazer uma coisa diferente com os brilhantes. <risos> dia 23 era liberdade, é muito difícil fotografar a liberdade, por isso eu esperei que um pássaro estivesse a passar por mim e... Foto. Uma coisa que eu adorei neste dia foi a edição que eu dei à foto, por isso só nisso já ganha. No dia 24 foi manipulação e eu já estava cansada e tinha-me esquecido completamente de fazer a foto. Por isso eu estava a jogar nas suítes e tentei fazer uma edição com ela. Tirei uma foto muito simples, depois Tentei transmitir o que eu estava a fazer no momento, que é jogar Animal Crossing, é isso que eu tenho feito todos os dias, todas as noites basicamente. Coloquei também um arco-íris para não ficar uma foto tão vazia, retirei alguns brancos estranhos da imagem do arco-íris e é tão simples quanto isso, fiz esta edição num minuto, estava muito cansada por isso fiquei muito contente com o resultado, acho que ficou incrível. Dia 25, felicidade, eu não tive com o Nuno nesse dia se não tirava uma foto com ele, mas tirei uma foto, tentei exemplificar algo que me faz muito feliz que é as redes sociais, trabalhar com vocês, ter clientes disto, por isso coloquei como meu tripé a minha caneca e tirei algumas fotos com a câmera frontal. Dia 26 foi obstáculo, eu tenho feito Insanity incansavelmente todos os dias e queria também exemplificar isso porque neste momento o meu corpo é o meu obstáculo, por isso também queria transmitir isso para vocês e novamente isto foi um frame de um vídeo e acho que ficou incrível é muito difícil tirar uma foto na cave por não ter muita luz, mas gostei muito do resultado. No dia 27, é a palavra era tranquilidade e como eu já vos disse, o meu jardim transmite-me isso completamente. E neste dia, no dia 27, o Nuno foi lá a casa e ele disse-me uma coisa que ficou marcada. Ele disse, o teu jardim parece o Algarve. bem aquela sensação em que vocês estão de férias? Está aquele calorzinho bom, uma aragem quente, uma paz. É exatamente isso. No dia 28 foi ao Porto e esse dia foi terrível, meu Deus, eu estava muito, muito cansada, muito triste, estava tão triste, não me reconhecia basicamente, por isso esta foi a minha ideia de opor, esta não sou eu, esta é uma Maria muito estranha, muito triste, que eu não reconheço. Dia 29 foi dia de padrão, no dia anterior eu tinha tentado tirar algumas fotos para me sentir um bocadinho melhor e lembrei-me que tinha tirado esta foto com este padrão, por isso voltei novamente no dia a seguir para tirar esta foto e é uma foto bastante simples, mas ficou muito gira. Chegamos ao fim do desafio e quero agradecer a toda a gente que participou comigo, hoje vai ser um bocadinho diferente, eu hoje criei para vocês uma imagem que vai passar como todos os dias que fizemos até agora, com todos os temas, por isso vocês vão ter que ou parar e tirar um print screen, ou tirar um print screen mesmo aleatoriamente. E o que sair vocês vão fazer. Então, trabalho, isso vamos ver qual é que vai sair: cor, cor. Eu tenho que sair da pressão que fiz da cor, por isso, tenho que melhorar de alguma forma, não sei se No dia 30 foi então vez de tentar novamente fazer o tema da cor e a primeira coisa que eu pensei foi aquela Bucanvilha incrível em que eu já tirei algumas fotos lá neste desafio e eu queria tirar uma foto em que estivesse rodeada de flores. Eu tentei primeiro tirar uma foto em que estava no nível do chão, basicamente, mas não estava a conseguir tirar a foto que eu queria, por isso foi me colocar em cima do meu banco e tentar tirar a foto dessa forma. O problema é que tinha muitas abelhas a rondar e eu não queria que elas ficassem estressadas pela minha presença, por isso eu tentei ser o mais rápido possível. Esta é a foto original e recortei só para aparecer eu nas flores e adorei o resultado final, acho que ficou super, super giro. Não sei se prefiro esta foto à foto do dia 2, porque elas são muito diferentes, mas gostei mesmo muito deste resultado. Se quiserem saber sempre que eu publicar um novo desafio, aconselho-vos a seguir-me no Instagram, porque é lá que eu coloco todos os desafios que estão a correr no momento. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos no próximo. Tchau!